It's me Taia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem é novo no canal, olá, eu sou a Taia. Eu acho que já deram conta que eu sou a Taia. Eu não vou falar muito, vou entrar logo pro vídeo. Eu vou falar sobre coisas estranhas que aconteceram comigo em Barcelona. Em Barcelona, eu estava numa universidade internacional, então conheci muita gente de diferentes países. Eu tive um colega que pediu-me em casamento para poder obter o passaporte angolano, porque o passaporte dele vem com muitas restrições, então ele não pôde viajar para muitos países como os Estados Unidos, então ele queria o passaporte angolano e casar comigo. Eu disse não, queria muito ajudar, mas eu disse não, e até porque o passaporte angolano não tem tanto peso assim. Sim, podemos ir para qualquer país no mundo Mas ainda não tem tanto peso Ele disse para ir casar com uma portuguesa ou algo assim O que eu vou dizer agora Eu acho muito, muito estranho Mas eu atraio velhos Eu atraio velhos Eu posso estar a andar, posso estar em qualquer sítio Mas sempre haverá um velho A me olhar, a me dar um toque assim do tipo Vem, vem para conversar comigo E eu fico tipo... What? Tipo, eu, você, nada desculpa, nah, nah, nah, nah, nah, nah. não, não, não, não, não, não, não, não, no, no, no. no, no, no, no. Não, Houve um dia que eu fui fazer uma sessão e eu pus um batom vermelho e saí de casa toda maquilhada porque não seria possível fazer maquilhagem lá onde eu iria tirar fotos, então me preparei, vesti, né? saí de casa. Por onde eu estava a andar, tinha muita gente, e também tinha um bom número de velhos também, além de jovens, havia mais velhos na rua, e eu só estava a ver que tantos velhos estavam a olhar para mim. Um que me encostou mesmo e começou a me dizer uau, uau, uau, eu fiquei tipo, ok, this is really weird, eu pus os meus óculos escuros. E eu continuei a andar só porque eu estava achando isso muito estranho, muito, muito estranho. Eu, sinceramente, não tenho problemas em alguém me olhar de longe, mas quando chegam próximos é que eu fico muito desconfortável. E estão a me fazer isso, estão mesmo a encostar, a dizer certas coisas. Será que vocês acham que eu tenho ar de famosa? Famosa? Famosa? Famosa? Famosa? Eu, pelo menos, não acho que tenho ar de famosa. Mas muita gente pensa que sou famosa. Não sei porquê, não sei se é por causa da minha altura Eu sou alta, mas não tão alta A coisa comigo é que eu sou fininha, então dá a impressão que sou alta A minha postura dá a ilusão que sou alta Então, houve várias vezes onde entrei num lugar e muita gente I've seen you somewhere, aren't you that girl? na. na, na, na, na. E uma vez alguém chegou a tirar fotos E achei muito estranho porque eu não, tempo, eu não estava no YouTube nesse tempo, não estava no eu estava assim no Instagram, mas meu Instagram não era o que é agora. Então achei muito estranho, mas eu acho que foi o facto que eu estava de óculos escuros e eu estava bem preparada. E eu sou negra. Epa, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas se estão a pensar que sou a Naomi Campbell, olha, estão à vontade. Estão à vontade. Não sei como, mas pessoas pensam que sou famosa. Por enquanto, isso não está a me dando nada não está a me dando dinheiro, não está a me dando patrocínios, não está a me dando nada além de olhares <risos> e fotos. Uma coisa que eu já dei conta também em Barcelona é na escola e fora da escola eu chego para conversar com alguém. E muita gente encosta para ouvir o que eu tenho a dizer Pensam já que estou a contar algo muito, sei lá, babado, não sei Sinceramente Mas encostam para ouvir e assim que acabo eles vão embora Ou começam a conversar também e eu fico tipo só te de onde? <risos> tipo, o quê? Mas quem te convidou nessa conversa? Like, eu fico muito confusa, para ser sincera A universidade perguntava-me sempre onde eu podia comprar E eu dizia que eu não sabia porque eu não fumo e depois ficava do tipo, que Como é que não fumas? Tu és negra! E eu ficava do tipo, Isso tem o que haver. Isso não faz sentido, não tem cabimento. Tem uma zona comercial que se chama La Rambla, em Barcelona. E eu não consigo andar naquela parte, sem alguém me parar para comprar cada 5 em 5 minutos ou menos. É muito frustrante, porque pensam logo que negro, quer... E não é verdade. E chega -se a ser muito estátua. Mesmo nas ruas, uh, eu já entrei numa loja e alguém me perguntou onde é que podia encontrar. E eu fiquei tudo tipo. Estás a me perguntar porquê? Com tanta gente aqui, tá a me perguntar porquê? Like, isso faz sentido. No início das aulas, eu não conhecia praticamente ninguém. Eu apenas falava com uma pessoa. Chegou um dia que eu estava na sala e um colega do nada disso eu fiquei muito confusa como assim, como assim sim, somos um pouquinho engraçados por vezes mas nem todo mundo é igual gosta muito de generalizar as coisas eu acho isso muito estranho eu até nem sei como é que ele chegou a essa conclusão porque muita gente quando me conhece diz que eu sou muito antipática e o meu olhar é muito arrogante e que eu não olho para os lados quando ando <risos> sou antipática mas a coisa é que tipo, eu não vou estar a rir do nada assim, do nada vou começar a rir dizem sempre que sou antipática quando me conhecem no início e depois que chegam a me conhecer melhor e dizem oh, eu pensava que tu era assim, afinal é assim, és bem simpática esse vídeo foi muito breve mas espero que tenham gostado do vídeo não esqueçam de deixar um like, subscrever, comentar, partilhar com os amigos. Bye! Ah, e também, tá aqui o meu Instagram. Vão lá seguir. Bye!